Você quer começar a vender os seus beats em alguma plataforma na internet, mas não sabe como? Quer começar a vender beats para os gringos? Então, meu nome é Bombits e eu tô aqui para falar tudo sobre o BeatStars, que é a maior plataforma de vendas de beats no mundo todo. Então, bora lá pro vídeo. A nossa primeira pergunta é: por que vender os seus beats em um site terceirizado? E eu listei aqui alguns pontos e motivos porque eu acho isso extremamente importante. O primeiro é porque esses sites possuem um maior tráfego de artistas. Ou seja, vários artistas do mundo todo estão lá nesse site, sempre procurando bits que combinem com eles. Então, querendo ou não, você vai ter um público muito maior e muito mais clientes do que vender para pessoas que apenas conhecem o seu trabalho. É importante você ter um portfólio. Esses sites vão te ajudar a manter lá um portfólio onde você pode mostrar todos os trabalhos que você já fez, todos os bits que você está fazendo, é como se fosse a vitrine da sua loja. O terceiro ponto que eu listei é um dos mais importantes. Esses sites possuem contratos de venda. Ou seja, quando você já está vendendo algum produto, existe um contrato ali que a pessoa aceita na hora que ela clica o botão comprar e paga. Ou seja, os seus direitos ali, eles estão todos garantidos, você pode ficar tranquilo e quem faz esse contrato é você. No Bitstars você consegue editar o contrato, colocar ali quantos números de plays a pessoa tem que pagar novamente se for um bitlease e tudo mais. O, esses sites têm diversas formas de pagamento, ou seja, você vai poder vender aí aceitando cartão de crédito, boleto bancário, aceitar pagamento pelo Paypal, e vai facilitar o seu cliente. Quando você facilita os meios de pagamento, é mais chance de você ter um cliente ali. Às vezes você perde uma venda porque você não aceita cartão, ou você não consegue aceitar pagamento pelo PayPal, não consegue gerar um boleto bancário. E esses sites terceirizados já têm essas ferramentas que te auxiliam aí. Porém, tem uma desvantagem. Se você for utilizar esse site, quando você for vender para algum brasileiro, ele vai pagar em dólar e vai ser cinco vezes mais caro pra ele. Então, talvez, se você queira vender bits aqui pro Brasil, esses sites terceirizados vão vender em dólar e o seu cliente vai, talvez, se espantar com o preço. Mas se o seu objetivo é vender bits, internacionalmente aí para pessoas de outros países, isso vai te ajudar muito e você vai ganhar mais. Bom, eu vou aqui explicar um pouco o que é o BeatStars. Como eu falei no início do vídeo, o BeatStars é a maior plataforma online de venda de beats no mundo inteiro, tendo pago mais de 50 milhões de dólares a produtores no ano de 2019. E vários produtores muito famosos já saíram de lá, como é o caso do Kyo, que produziu a faixa Old Town Road com Lil Nas X. Vamos começar pelas vantagens do BeatStars. Por que é vantajoso você vender o seu beat por lá? O primeiro é o tráfego de artistas internacionalmente. O BeatStars é a maior plataforma de venda, então milhares de artistas estão entrando no site e procurando beats novos para comprar. É uma plataforma 100% segura. É muito difícil só não digo impossível porque não sabemos de alguém conseguir baixar o seu beat ali sem autorização. Como existe isso no SoundCloud? No SoundCloud, qualquer pessoa com um link consegue baixar um áudio de lá. Então, essa plataforma do BeatStars pode deixar você seguro com seus bits ali protegidos o modelo de contrato é muito bem definido você que quer vender bit para quem não sabe eu tenho um vídeo sobre Bitlize que vai estar tá aqui no card só você clicar e eles têm um contrato muito bem definido para isso onde você pode editar e colocar as suas regras ali no contrato isso é muito importante galera porque ah, um dos grandes problemas aqui no Brasil é a falta de contrato, às vezes, em venda de beat. Muitas pessoas perdem os seus direitos porque fazem um acordo boca a boca ali que não garante nada a você. Então, essas plataformas já têm um contrato ali pré-pronto para você conseguir fazer sua venda e ficar tranquilo. O BeatStars beneficia quem posta com bastante frequência. Então, se você assinou o BeatStars... E tá postando beat todo dia Você vai ser beneficiado O seu beat vai aparecer pra mais pessoas Vai ir pra página inicial de vendas E tudo isso Os metadados lá também são bem definidos Pra quem não sabe os metadados São aquelas hashtags que você bota Que definem sobre o que fala o seu beat Então se eu faço um beat Inspirado no Drake, eu boto lá Hashtag Drake, hashtag type, Drake Type Beat. E assim as pessoas conseguem achar os meus beats. Uma coisa que é vantagem, mas é desvantagem que eu falei anteriormente, é você receber em dólares. Porque quando você tá vendendo em dólar, o dólar hoje tá o quê? 5, 6 reais aqui no Brasil? a partir da data que eu fiz esse vídeo, então você vai ganhar 5 vezes mais. Mas é desvantagem se algum brasileiro quiser comprar o seu Beat. Se você só quiser vender por lá, ele vai ter que pagar com cartão internacional e pagar cinco vezes mais do que seria o preço, talvez. O BeatStars agora ele também está distribuindo e monetizando sons. Ele distribui os sons em algumas plataformas, que eu não lembro exatamente quais são, mas ele também monetiza a sua música no SoundCloud, por exemplo. Para quem não sabe, o SoundCloud você só pode monetizar se você tem uma conta Pro no SoundCloud. Agora, se você tem uma conta paga no BeatStars você também pode monetizar o seu áudio. Também existe a possibilidade de você vender drum kits e packs de loops ou também serviços como mixagem e masterização. Então não é só uma plataforma de venda de beats. Você também pode vender drum kits para outros produtores ou até uma mix master para um artista que comprou o seu beat. E agora eu vou falar um pouco sobre as desvantagens do BeatStars. A conta gratuita ela é muito limitada, galera. Eu tive a conta gratuita e você só pode postar 10 bits e só tem dois modelos de contrato. Então, você pode vender o bit exclusivo ou o bit lease em Wave, por exemplo. E só pode definir dois tipos de contratos diferentes. Então, eu acho a conta gratuita no Bitstars bem limitada. Para você conseguir fazer alguma venda no Bitstars, e pra mim, por experiência própria, galera, é uma opinião minha, você precisa sim ter uma conta paga. Você pode até tentar vender aí com a conta gratuita, mas você vai lutar muito, você vai ter que ficar excluindo o para pra abrir espaço pra poder postar outro. Então, se você tem a conta paga, você é muito mais beneficiado do que quem tem a conta gratuita. Isso eu digo por experiência própria, galera. Eu tentei vender um bit lá por mais de um ano com a conta gratuita e não consegui. E eu postava com bastante frequência. O plano grátis ele limita o número de mensagens privadas que você pode enviar. Então, se você quiser enviar uma mensagem ou alguém te envia uma mensagem, você tem ali como se fosse cinco mensagens só por mês com um plano gratuito. No BeatStars existe muita competição. As pessoas não vão comprar o seu beat por quem você é. Se eu criar uma conta no BeatStars, ninguém vai comprar o beat porque é um beat do Bom Beats. As pessoas vão comprar um beat que elas escutem e gostam. Ou seja, tem muita gente fazendo a mesma coisa. Você vai ter que trabalhar em volta ali de type beat. Então se você não gosta de trabalhar com type beat, o BeatStars talvez não seja o lugar para você. Você vai precisar trabalhar junto do YouTube para poder crescer no BeatStars. Ou seja, quando você postar um beat no BeatStars, você também vai ter que postar esse mesmo beat no YouTube pra trazer gente do YouTube pro seu perfil do BeatStars pra fazer a compra. Então, se você acha que você vai conseguir vender só postando ali no BeatStars e pronto, você tá enganado. Você também precisa tentar trazer gente do YouTube, que é o que os gringos fazem. A maioria ali dos gringos, quando você joga lá Type Beat Free, você vai no link na descrição do vídeo, no link, tem lá Compre este beat e o link sempre vai para o BeatStars Então você vai ter que trabalhar dessa forma Então se você não quer trabalhar assim você não gosta desse modelo O BeatStars não vai ser um lugar para você Porque para vender no BeatStars, para crescer Você precisa se dedicar Não é muito usado pelos artistas brasileiros Então se você quer trabalhar com as cenas de rap aqui do Brasil Talvez o BeatStars não é o lugar mais indicado para você vender beats Ou seja... Porque o rapper brasileiro, ele tá procurando muito mais, às vezes, um beatmaker pelo nome que ele tem, por quem ele é, com as pessoas que ele já trabalhou, e não por um type beat. Às vezes eles procuram em YouTube, em SoundCloud, mas o BeatStars, eu acho que os artistas brasileiros, eles não procuram tanto assim. Agora eu vou falar sobre o plano gratuito. O plano gratuito você pode postar até 10 tracks. Existe 0% de taxa de venda para o ou seja, quando você vende um bit lá, eles não taxam nada de você. Você pode vender apenas bits, os produtos e serviços que eu falei anteriormente. Não, você não consegue vender com o plano gratuito. Cinco mensagens privadas por mês, apenas dois tipos diferentes de contrato e não pode se candidatar a trabalho. Você lá pode anunciar, ah, eu quero um bit de tal forma, aí vem lá um beatmaker e se candidata a um trabalho. Você não pode se candidatar a isso tendo uma conta gratuita. Agora o plano Marketplace, que é o plano pago mais barato do BeatStars. Você tem tracks ilimitadas, 0% de taxa de venda. Você pode vender Drankits e serviços. Você não tem direito à página Pro, que existe uma página Pro no Beatstars, que é como se fosse um link seu que dá direto tipo bombits.com.br e abre lá a página do seu Beatstage, tá? do seu perfil. Você pode enviar 20 mensagens privadas no mês com esse plano. Você tem quatro tipos de contratos diferentes de diferente venda. Você pode se candidatar a uma oportunidade por mês, como eu expliquei anteriormente. Você pode monetizar músicas no SoundCloud e o preço desse plano em dólares custa 9.99 por mês, 10 dólares aí ou 95 dólares por ano. E se você for pegar por mês, vai dar em média aí uns 56 reais mensais, mais ou menos, sem contar os impostos e taxas. E por ano vai sair aí uns R$600,00, R$560,00 reais. Agora o plano ProPage, que é o plano pago mais caro do BeatStars. Você tem tracks ilimitadas, 0% de taxa, pode vender drankits e serviços. Você tem direito à página PRO, então você vai ter um link aí, tipo um site que vai dar direto no seu perfil do Bitstars. Você tem mensagens privadas ilimitadas por mês. Você tem tipos de contratos ilimitados, você pode criar lá mil tipos de contratos diferentes. Você pode se candidatar até duas oportunidades por mês com esse plano. Existe a monetização no SoundCloud e o o preço desse plano é 20 dólares por mês aí 1999 ou 179 dólares por ano que dá em média aí os 112 reais por mês e por ano um preço bem maior que eu não calculei aqui agora eu vou comparar o Beatstars com o soundcloud que seria uma alternativa gratuita para você poder usar como portfólio e botar os seus bits à venda o som de Cloud é uma plataforma de venda e publicação de músicas online. Ela também é muito usada como portfólio aí por beatmakers, por artistas que estão começando, muito postam músicas no Soundcloud, mas muitos beatmakers usam o Soundcloud para postar seus catálogos de beats e vários artistas já saíram do Soundcloud, como One Savage, como e entre outros. Quais são as vantagens de se usar o Soundcloud? A conta gratuita tem muito poucas limitações, você tem bastante tempo para poder usar o SoundCloud aí e ficar tranquilo. É uma ótima plataforma para você postar o seu portfólio. Você pode fazer venda em real, mais voltado para o mercado nacional e para o público que te conhece. As pessoas que vão comprar você com você no SoundCloud vai ser as pessoas que acompanham o seu trabalho. E eu acho que isso é uma vantagem, você consegue criar um catálogo privado, ou seja, apenas quem tem o link vai ver. Então, se você não quer misturar o seu catálogo de bits com o portfólio, você consegue fazer isso no SoundCloud. Agora, as desvantagens Existem diversos sites piratas Que se você tem o um link de uma track no SoundCloud Você consegue baixar então você vai precisar proteger muito bem os seus beats quando você for postar um catálogo lá. Aliás, eu ensino várias formas de você proteger o seu beat caso você queira postar no SoundCloud aqui no card. Então tem que tomar cuidado com isso, eu acho que é uma plataforma muito pouco segura. E ela não garante seus direitos, não existe nenhum tipo de contrato que você vai estar tá fazendo com a pessoa ali quando você está vendendo pelo SoundCloud, que nem existe no BeatStars, que é uma plataforma específica para isso. Você não pode monetizar... As suas reproduções no SoundCloud, apenas se você tiver uma conta Pro, que é uma desvantagem. E agora eu vou falar sobre os planos que tem no SoundCloud. Bom, o plano grátis é o seguinte: você tem direito a 180 minutos de áudio aí na sua página, ou seja, você pode postar um vídeo de 3 minutos e depois postar aí 177 minutos de áudio, que vai acabar os seus minutos e você não vai poder postar mais. Então, é. 180 minutos é bastante tempo aí, são 3 horas praticamente de áudio que você vai estar tá postando no plano grátis. Agora o plano PRO do SoundCloud você pode postar ilimitado, você pode agendar lançamentos, que eu acho isso muito bom, eu não achei nada parecido aí no, no BeatStars, que faça igual. Você ganha dinheiro com as suas reproduções, quando você tem um plano pago. O preço do SoundCloud vai estar tá aqui acima, que eu não pesquisei aqui. Mas vai estar aqui para vocês. Agora as minhas considerações finais sobre os planos aí, esse comparativo som de cloud, stars, vale a pena, não vale a pena, qual eu uso? Bom, quem vai decidir isso é você. Eu te disse tudo o que cada um tem de vantagem e desvantagem. E só você pode saber o que é para você. Se o seu objetivo é vender beat aí para gringo, ganhar em dólar, você não quer entrar no mercado nacional, talvez o BeatStars seja o seu lugar Seja mais fácil, que tem seus direitos garantidos ali, tudo certinho. Você não vai se estressar. É bem mais fácil de você postar as coisas, é só papum. É muito tranquilo. Então, quem vai decidir isso é você. Mas eu vou dar um pouco da minha opinião. Minhas considerações finais são o seguinte. Entre o som de Cloud e o Beatstars, a gente tem o seguinte dilema. O som de Cloud é mais para artistas que querem mostrar a sua música. Não é feito para fazer um catálogo de beats, por exemplo o BeatStars é feito para vender beats. Então, se você quer viver de venda de beats, vender aí para fora, você quer importar os seus beats, ele é o lugar perfeito, mas só vale a pena se você assinar um dos planos pagos e também trabalhar junto com o YouTube, que nem eu expliquei anteriormente. Você vai ter que se dedicar muito, não vai ser fácil, porque nada na vida é fácil. Então, se você tem esse sonho de vender beats, ganhar em dólar, vender seu beat para gringo, não liga para o mercado nacional, que não é o meu caso, eu quero tra trabalhar com artistas nacionais. Então, BeatStars é o um lugar para você. SoundCloud é mais uma coisa artística que você vai vender os seus beats para quem conhece o seu trabalho. Então, se você tem um público que te acompanha, e isso normalmente quando a gente tem um público é quando a gente trabalha aqui no mercado nacional do rap, né? Então. O SoundCloud vai ser um bom lugar para você. Você vai ganhar dinheiro. Você não vai precisar assinar nada. Você vai conseguir fazer suas vendas ali, porque você tem o seu público e você tá vendendo no Brasil. Só que você não vai ganhar em dólar que nem alguém que venda no BeatStars. Mas, enfim, quem vai decidir isso é você. E também um outro PS aí, às vezes vendas no SoundCloud podem ser bastante estressantes pela falta de contrato. Se você quer, você não quer se estressar com nada. Beatstar, se você quer se estressar, som de Cláudio, porque você vai fazer um acordo ali mais boca a boca, que você pode fazer um contrato e tudo mais. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like aí, ativa o sininho das notificações que a gente tem muito conteúdo legal. Se tem alguma coisa sobre essas plataformas que a gente não falou aqui, deixa nos comentários. Então é isso, obrigado, até a próxima!